de novo, não estou falando necessariamente do mundo de D&D, mas estou falando de pessoas, gente como a gente que senta para jogar um, um, um jogo que é famoso no mundo todo e que virou, sabe é, é, um com a cultura pop, você tem Stranger Things fazendo isso, você tem é, é, vários, vários seriados que, que fazem alguma menção a, até o, o, o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 na história de D&D para é, para segregar para ostracizar os jogadores D&D é, uh, para quem não sabe tem uma tem, tem uma história uh, meio perturbada aqui no Brasil uh, muito, não houve uma perturbada não conturbada né? conturbada perdão teve uma houve uma, uma perseguição houve uma um pânico moral em volta de D&D